Opa. Acho que já estamos live. Certo. Se tem pessoas aí que puderem comentar se estão me ouvindo ou não, só para eu me achar. E a gente vai dando aquele tempinho para ver se mais alguém chega, se mais alguém não chega. Vou ficar de olho aqui no celular. Estou ouvindo e vendo, sim. Beleza. Show. Confirmaram isso para gente. Agora eu vou dar aqueles cinco minutinhos. Aqueles cinco minutinhos básicos para ver se mais alguém chega. E aí a gente começa... A ideia hoje é só fazer uma, só não, né? <risos> fazer uma revisão de Python, alguns conceitos de programação básico, como variável, condicional, loop, mas usando Python. No final, a gente conversar sobre aprendizado de máquina é, e tirar eventuais dúvidas que vocês possam ter do curso. Só vendo se mais gente vai chegar. É, Espera até quatro e cinco. Podia conseguir botar uma música aqui, né? Poxa. Mas será que mexe com direitos autorais? Poxa. É, mas é só esperar, então. Aí eu começo me apresentando, enfim. Repito o que eu acabei de falar aqui. Tem mais gente chegando. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. A gente está dando aquele tempinho só para a galera chegar, tá? Mas quatro e cinco a gente começa, com certeza. E é isso. Só ver se, se mais alguém apontou algum erro. Hum. Não, tranquilo, estou me confirmando aqui que está tudo certo. É... Beleza. A se de beber água. Importante. bem importante uh, perfeito temos três minutos né então eu vou esperar vou dar um spoiler para quem está aqui a ideia hoje eu vou passar com vocês por esse notebook né por esse Google Colab e a gente então vai conversar sobre os tópicos né eu vou apresentar rapidamente assim os conceitos por exemplo ah, o que é uma variável o que, é que uma variável faz e apresentar um exercício e mostrar como eu resolvi e alguns desses exercícios vão ter lógica muito básica, assim, mas que é a base para outros tipos de exercício que você possa ter em Python. Então, a ideia é essa. Eu vou passar por esse notebook, eu vou disponibilizar esse notebook para quem tiver interesse, tá? É. E essa, enfim, é isso, né? Vou apresentar um pouco o conceito, vou apresentar um exercício, posso dar um tempo, se vocês quiserem pensar. De novo, os exercícios vão ser básicos, mas a minha ideia aqui foi para quem está começando, né? Tem alguns alunos que estão fazendo o curso, que estão começando nessa jornada de programação. Então, pensei em fazer uma coisa bem, que dá a base para começar a programar, né? Então, não vou falar dos exercícios, para não dar spoiler. E aí, ao final, o último tópico vai ser sobre aprendizado de máquina, né? Vou reforçar um pouco os pontos que o curso falou, e também vou passar, repassar o exercício do Titanic, né, eu acho o exercício do, eita, o exercício do Titanic muito valioso, assim, porque a gente aprende aprendizado de máquina para fixar. Então é isso, assim, qualquer coisa, por favor, interajam comigo nos comentários, para eu ver que tem pessoas aí do outro lado, e se eu falar muito rápido, tiver com dúvida, enfim, é só conversar, mandar aí no chat que eu tô, consigo ficar de olho, né. É, eu tô sozinha hoje aqui, na né, conduzindo a live, então podem acontecer alguns erros técnicos, mas peço paciência, mas tudo vai se resolver. Qualquer coisa, de novo, só se comunicar comigo pelo chat. Deixa eu remover aqui minha tela, só eu aparecer. Ah, só esperando mais um minutinho, então, começar 4 e cinco, bonitinho. E é isso, gente, a ideia é acabar 5 horas, tá? Talvez até mais cedo do que isso. Mas, no máximo, no máximo, cinco horas. E se alguém quiser também tirar dúvida, tá com alguma dúvida do curso, algum problema com o curso, quiser conversar sobre tecnologia, falar de trajetória, fala enfim, tô, tô aqui também. Só conversar comigo no chat. Eu gosto. Beleza, quatro e cinco. É, vou começar. É, acho que, não sei se quem chegar pega no meio. Antes de começar, eu vou me apresentar. É, não sei se quem está aqui já me conhece, eu estou falando muito é, talvez porque eu esteja um pouco nervosa, mas enfim, vou me apresentar. Meu nome é Larissa, eu sou estudante do UFRJ, né, aluna de ciências da computação, estou no meu último período, se tudo der certo. Eu fui aluna do Luiz, né? estou contribuindo com o Luiz nesse projeto da Jornada da, jornada da Heroína. E tá sendo algo incrível, assim, né? Tô como tutor aqui. Interagi com algumas pessoas no Discord, né? Tirei outras dúvidas, assim. Então, tô aqui para ajudar vocês. E aí, eu e o Luiz pensamos nessa aula para ser uma aula de revisão e fixação do conteúdo de Python, né? A gente viu que tinha uma galera que tava começando os, estu que tava começando, perdão, os estudos de programação agora, ou então tava tendo o seu primeiro contato com Python é, nesse curso, né? A gente pensou então, pô, só uma. Chegou a notificação, tá? E aí, a gente pensou, então, pô, vamos fazer uma aula mais, seria hands-on, né? Com alguns exercícios e tal, para a galera começar a se familiarizar melhor com Python e com o ambiente, que é o Google Collab, né? O Google Collab, ele é um ambiente bem usado, assim, nas empresas, de... nas empresas que fazem data science, né? precisar de máquina, mexem bastante com IA, ou com Python em si, porque é um ambiente na nuvem, né? ele é dinâmico, ele é fácil, ele ajuda para alguns sentidos, então a gente vai estar tá usando o Colab, assim como é usado no curso também. Beleza? Então, enfim, prazer, eu sou a Larissa, <risos> e eu vou estar tá aqui, eu estou no Discord de qualquer coisa, é só me mandar mensagem que eu estou respondendo sempre que possível. Certo? Ah, beleza. Bem, não sei se vai ter mais gente. Mas eu vou fazer, ir pelo Colab para deixar gravado qualquer coisa e aí se alguém quiser revisitar e tiver dúvida em Python, coisas básicas, vai poder ter acesso a essa aula. Pois bem, ok. Então, deixa eu compartilhar aqui. Já são 4 e 7, acho que eu posso seguir. Deixa eu compartilhar aqui. Eu estou com ui, duas telas, o que me ajuda. Então, eu posso vir para cá. É, beleza. Bem, então, olá, eu sou Larissa, <risos> meu GitHub é Galeno. eu posso mandar o link do Google Collab ou eu devo, o que eu devo fazer é colocar essa aula no GitHub e aí mandar o link do GitHub para a galera que está assistindo a gravação possivelmente, é, o que é GitHub? Imagina que o Git o GitHub, na sua definição mais bonitinha, né, Ele é um repositório, né? Um dos programadores quem desenvolve código vai lá e sobe o seu, a gente usa o termo de subir, né? Sobe o seu código e ele fica disponível. Você pode deixar ele privado, ou seja, não está público ou público. E aí isso serve muito para compartilhar código, né? Seja duas pessoas, por exemplo, um grupo de pessoas está fazendo um projeto junto e aí quer usar, né? Para não ter que usar Drive, sobe uma versão, sobe outra versão, usa o Git que facilita né? Então, para quem se interessa muito na intercarreira em computação, ou enfim, só se aprofundar um pouco mais, o GitHub ele é uma ferramenta bem, bem, bem interessante, né? E eu devo, então, subir essa aula lá para deixar disponível, ou só mando o link do, do Google também. Perfeito. Bem, então, para a gente começar, uh, vamos... E pela introdução, né? Que, como eu disse algumas vezes aqui, a gente vai estar tá vendo Python, a gente vai estar tá vendo o básico, né? E depois a gente vai indo para o aprendizado de máquina. A minha ideia é só reforçar alguns conceitos importantes, algum, algumas sintaxes do Python, né? Que às vezes podem ser mais chatas para quem está saindo de outra linguagem de programação e está chegando para o Python. E depois, ao final, vou apresentar um pouquinho sobre bem pouquinho assim, né? Vou dar uma revisada nos conceitos que foram apresentados no curso sobre aprendizado de máquina, certo? Então vamos lá. Para começar, Python é uma linguagem de programação, assim como C, assim como Java, assim como C Sharp, assim como JavaScript. Né? O Python foi só uma outra linguagem criada, não vou saber o ano, mas é uma linguagem que a gente, né, quem programa gosta, costuma gostar bastante pela sua facilidade, né, pela sua proximidade com a forma que a gente fala ou escreve em inglês. Né? Então o Python ele é muito usado em ferramentas como, se não me engano, o YouTube usa, acho que o Facebook usa, especialmente para a parte de banco de dados. Né? Então, ela é uma linguagem potente, muito utilizada no mercado, especialmente, então, em aprendiz... nas empresas, na parte de aprendizado de máquina e de IA, né? além de banco de dados. Então, é uma linguagem que está muito, muito, muito em alta. Né? Para a gente, então, é, usar aqui para essa aula e até para o curso, né? a gente vai estar tá usando o Google, o Google Colab. Se você quiser, você pode baixar, mas acho que para você aprender Talvez começar aprendendo. né? Putz, estou indo para o Python agora. Foca no Google Colab e depois instala. Às vezes a instalação pode ser uma etapa que pode bloquear, se pode ter algum erro de instalação e isso realmente dá uma, uma desanimada em quem está aprendendo. né? Então, por isso o Google Colab facilita. Existem outros tipos de notebooks né, que a gente chama, que é o Jupyter, por exemplo. Mas o Jupyter também envolve uma instalação e tal. Não é igual o Colab, que a gente só abre na internet e começa a fazer código, que é incrível. Né? Mas... E nesse ramo de Data Science e as empresas costumam utilizar ambientes em nuvem. Né? Então, é bom também, se você está querendo alguma posição em alguma empresa, já ir se acostumando com esse tipo de ambiente, com esse tipo de dinâmica, né? Especialmente se você vai trabalhar numa equipe. Show? Então, essa é a nossa introdução. Foi só realmente para dar uma contextualizada. Lembrando, o mais importante, Python é uma linguagem de programação. Perfeito. Bora agora, então, para o próximo tópico, que aí já, a gente já começa com os conceitos mais de programação e aí muito focado no contexto de Python, né? De variáveis e condicionais. O que, que são variáveis e o que, que são condicionais? Pois bem, variáveis, né? A variável, ela na matemática, a gente normalmente escreve x igual a 1 mais 2 ou x igual a, sei lá, 1 é igual a x mais 2, né? E faz lá a equação e tal. Essa variável do, da matemática representa algo que a gente não sabe o valor e que a gente quer distribuir descobrir, né, esse X. Na programação, não é bem assim, né? A ideia da, da variável na programação é que ela é uma caixinha que ela guarda qualquer valor. Assim como na matemática eu tenho essa variável que pode ter valores que mudam, na programação isso aí é o similar, né? São valores que podem mudar. Então eu tenho essa caixinha e eu posso botar nessa caixinha diversos valores. Eu posso botar um número, eu posso botar uma frase, eu posso botar se é verdadeiro ou se é falso. Então enfim, o importante aqui é que guardar que variáveis são caixinhas que guardam valores, né? Guardam valores, frases, enfim guardam coisas, né? A, o, a principal função da variável é guardar. E nisso a gente tem, para a variável conseguir guardar, né? a gente tem a tão falada operação de atribuição. Né? No Python, ela é só um igual, normalmente nas linguagens de programação ela é só um igual, mas não vou falar que todas são, porque eu não sei todas as linguagens de programação. E você escolhe o nome da linguagem. Então aqui, por exemplo, vocês conseguem ver meu mouse? E a posição da câmera ficou ruim. Vou fazer assim. Uh, nesse último tópico aqui vocês podem ver var igual a 5.7 né? então var seria o nome da seria o nome da minha variável que eu escolhi, né? e é super arbitrário eu poderia botar, sei lá L, poderia botar X igual L igual, florzinha igual é, enfim, igual essa esse igual aqui a operação de atribuição 5.7, então eu estou atribuindo a var, né? var é a caixinha que vai guardar um número 5.7 então aquilo que está a minha esquerda é, o que vai, é a caixinha, é o que vai ser guardado. E a direita é aquilo que eu estou pondo dentro da caixinha. Né? E aqui, traduzindo, né? estou guardando 5.7 na variável chamada... Ih, variável, saiu um errinho aqui, né? Na variável chamada var. Vamos aproveitar e vamos arrumar para mandar para vocês bonitinho. Uh, na variável chamada var. Show? Beleza. Então, variável é uma caixinha que guarda coisas. Isso é importante. Agora, a gente vai para a segunda parte. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Agora, a gente vai para a segunda parte, que é a parte de condicional. Então, temos variáveis que guardam coisas. E agora, a gente vai para a ideia do... E se tal coisa acontecer? E se isso acontecer, uma coisa for verdade, outra for mentira? E se tal situação acontecer? Então, esse se. Né? O condicional que a gente está falando é o se em Python vai ser o if, traduzindo do inglês, né? Então, o foco aqui, quando vocês estiverem programando e se depararem, puts, eu quero que algo específico aconteça seguindo uma condição, né? Se uma condição for verdadeira. Então, se você pensar, pô, estou lá programando e pensar assim, hum, se isso for verdade, eu quero que aconteça tal coisa. É um indício, é um indício, não, é um forte indício que você tem que usar condicional, que você tem que usar o if. né? O famoso if em Python. Uh, a condicionar é, e essa condição ela pode ser ela escrita né a partir de uma expressão lógica ela pode ser verdadeira ou falsa uma rápida revisão de expressão do que seriam expressões lógicas bem bem bem rápida né para a gente escrever expressões lógicas em geral a gente usa muito esses operadores aqui né de maior menor maior igual menor igual ou então igual igual uh... E aí, esse maior, eu estou querendo ver se um número é maior que o outro, menor se o um número é menor que o outro, maior igual, se o um número é maior igual ao outro, menor é igual, se é menor igual ao outro, ou então igual, igual, se um número é igual ao outro, né? Um número... Aí eu posso pensar em número, eu posso pensar em frase, em palavra, em letra, enfim. Aqui, imaginar, ah, eu tenho um problema que eu quero comparar. Se uma frase é igual a outra, né? Quem é... Normalmente, quem é prof... trabalha corrigindo prova, o professor que pensa em plágio, né? Gostaria muito de ter um programa que detectasse plágio de forma automática, né? E você poderia pensar, ah, eu quero ver se um texto é igual igual a outro. Ele vai ver se é idêntico, né? Não vai pegar plágio de uma forma sutil, mas ele vai ver se é idêntico. Então, ah, pega uma frase, eu quero ver se é idêntica a outra. Então, eu jogo uma frase, jogo outra, e aí eu faço essa comparação para ver se é igual e aí me retorna verdadeiro ou falso, né? Então, a ideia das expressões lógicas é que elas te retornem se é verdadeiro ou se é falso. Beleza? Então, voltando, né? Tem a condicional, eu quero que algo aconteça seguindo uma condição. Essa condição pode ser verdadeira ou falsa. E, bem, o que, que essa condição possui, né? Ela, é, em geral, é uma expressão lógica, que envolve esses operadores aqui que a gente está vendo: né? de maior, menor, né? esses subtópicos. E aí, pensando em sintaxe do Python, né? como é que eu escrevo isso no Python? Da seguinte forma: o if, que a é, gente pega o se si e traduz para o inglês, né? Escrevo uma condição, e aí lembrando, ah condição seria 5, eu quero ver se 5 é maior do que 7. Então, if 5 maior do que 7. E aí, aqui embaixo do if, eu vou ter um bloco de código caso essa condição seja verdadeira. Então, por exemplo, se 5 maior do que 7, eu quero que o Python imprima alguma coisa, alguma mensagem para mim. O else é o famoso se não. Se não, faça outra coisa. Legal? E um detalhe interessante, às vezes para quem está começando pode ficar confuso, é você não precisa ter o else. Você pode ter só um bloco de código com if e não precisa ter o else. Então, pode só ter o if, fazer um bloco de código caso a condição seja verdadeira, né? E se a condição for falsa, você vai executar o seu código normalmente. Beleza? Então, a gente teve uma rápida explicação e agora vamos para o exercício, né? Exercício, o que é bem... Eu não vou mostrar aqui o que eu fiz, mas a ideia é que você faça um código que cheque se um número é par. Larissa, esse exercício é muito simples. Eu sei. Às vezes, para quem está começando, não é tão simples. É, para quem já está acostumado com programação, já faz isso sem, sem olhar quase. Mas é um exercício muito interessante porque ele é a base. Ele dá muita base para você resolver outros problemas de programação. Né? Que, eventualmente, você precisa... Putz, queria checar se tal coisa é se tal coisa é ímpar. Né? Como é que eu vejo? Então, eu pensei nele para dar essa base. Legal? Então, antes da gente ir para o código, vamos tentar resolver isso sem sem pensar em Python, sem pensar em nada. Como é que eu falei isso no papel? Bem, se eu quero checar aqui um número é par, eu posso pensar que eu quero pegar esse número, eu posso dividir ele por 2, né? Porque eu sei que todo número par, quando é, todo, todo número par é divisível por 2. Se ele é divisível por 2, significa que o resto dessa divisão vai ser zero. Então, eu posso pensar, pô, todo número que, for de, que eu, eu posso pegar meu número, dividir por 2, se der zero, ele é par. Se der diferente de zero, ele é ímpar, com certeza. Legal? Perceberam se, né? se a, o resto da divisão for zero, é par. Se não, se, é, se o resto da divisão não for zero, né, é ímpar. Show? Então, agora eu vou pegar esse se, si, né, esses se, si, e vou botar isso no código. Uh, então, por exemplo, eu quero checar se o um número 4, poderia mudar o número aqui, é par. Vou fazer a minha... Ui, perdão, vou fazer a expressão lógica, né? Então, eu quero ver esse número, né? Essa variável aqui, lembra, a caixinha está guardando o valor 4. Eu quero saber se essa caixinha, que é o 4, né? Mod, que é a operação de porcentagem, que vai me dar o resto dessa divisão. Então, se o resto dessa divisão for igual, igual a zero, eu vou guardar a condição, né? Eu vou guardar o resultado dessa condição. Lembrando, isso aqui é uma expressão lógica, né? Tem o um igual, igual. Isso aqui vai guardar nessa caixinha condição o valor true ou o valor false. Né? Já dei o spoiler, o spoiler ali que é true. Vai guardar ali se é true ou false. E aí, é, depois eu vou checar essa condição lá embaixo. Mas o importante aqui é que quando eu boto que num é 4, num né, é uma caixinha que guarda 4. E aí eu faço mod 2, né, o resto da divisão de 4 por 2, eu vejo se isso aqui é zero ele me dá true, porque de fato, né? Quatro número par. Então, eu quero que ele... O seu vídeo está abrindo o código? Mas é para abrir o código, não? Ah, o seu vídeo está cobrindo, perdão. Agora eu vi. Ah, obrigada, Juliana. Incrível. Obrigada, Juliana. Estou <risos> aqui a meia hora falando, vocês não estão vendo nada, né? Perdão. É, obrigada mesmo, Juliana. É, então, enfim. Se qualquer coisa, eu volto, Juliana. Se ficou confuso. Uh, tá. Então, eu tenho o um número aqui, que é essa caixinha, que guarda guardo 4. Eu vou fazer o resto da divisão, né? essa operação de mod por 2. Vou checar. Deu zero. Beleza. Vou guardar o resultado dessa expressão em condição. Né? Nessa variável condição. E, no caso, é true. E aí, eu venho para a parte do si. Né? Então, como deu zero e essa condição é true... Eu quero que ele imprima é par. Então, if condição, ele vai falar, condição é true? Sim. Então, eu vou rodar o que está aqui embaixo. Né? Eu vou rodar isso aqui. Então, fazer print é par. Eu não vou rodar o else, porque isso aqui já foi verdadeiro. Né? Se isso aqui tivesse dado falso, aí sim eu rodava o else e imprimia é ímpar. Está né? como prova aqui. ele rodou a parte do é par e não rodou a parte do é ímpar. Se eu mudar num para 7, por exemplo, né? eu quero agora que ele imprima é ímpar. E fique por isso mesmo, <risos> tá vendo? Agora ele imprimiu, é ímpar, porque ele veio aqui, num, agora está guardando 7, ele dividiu por 2, né? viu que o resto, que é a operação que eu quero, deu diferente de zero, condição, então, está guardando agora false, está vendo? Bool tá é, é, condição, que é o tipo da variável, está guardando falso, e aí quando ele vem para ver, checar a condição, ele vem aqui, if condição, opa, condição é falso, né, é falso. Então, eu não vou rodar a linha 6. Eu vou para o else e vou rodar a linha 8. Imprimiu, é ímpar. Bem, de condicional, é isso. <risos> de condicional e variável, é isso, né. A ideia desse programa foi realmente para ser só um, uma introdução mesmo e servir como base, porque outros programas aí, outros exercícios mais complexos envolvem, no meio deles você vê, putz, tal coisa é ímpar, tal coisa é par, quero imprimir só... Índices de listas que são pares, enfim. Então, essa é a ideia. Show. Ah, é, qualquer coisa, qualquer dúvida também é só colocar no chat ou entrar em contato comigo depois, sem problemas. E a gente, então, vem para a segunda parte de loops e condicional. Vou só beber água, que horas são. Tá, eu acho que vai dar tudo o tempo certinho. São só, só para mostrar, né? Uh, depois de loops e condicional, vem aprendizado de máquina e acabou. <risos> Então a gente vai repetir condicional e vai ver um pouquinho de while e for. Eu vou deixar sem a minha câmera porque eu acho que minha câmera vai tapar para ir não ficar tirando, botando, tirando, botando. Então vamos lá, loops e condicional. A gente acabou de ver o if, né? A gente via if tal coisa, se tal coisa for verdade roda. O loop, né? Que é o while tem o mesmo princípio, né? A mesma ideia. Então, só que quando você pensa... Pô, Larissa, mas quando eu vou pensar em usar um while? Quando você quer que uma ação ocorra mais de uma vez, respeitando uma condição. Então, pô, eu quero fazer alguma coisa no meu código dez vezes. E tipo, é a mesma coisa dez vezes. Eu preciso escrever 10 vezes a mesma coisa no código? Não precisa. Você pode pensar em usar um loop. Isso facilita bastante a sua vida, tá? E sempre respeitando uma condição. Então, se você quer que uma coisa se repita 10 vezes, a sua condição é que ela se repita 10 vezes. Né? Não adianta, não vai ter uma décima primeira, ela vai se repetir 10 vezes. É isso. Né? Você pode pensar que o while ele é um if que vai executar mais vezes. Né? No if, você só executa uma vez. Né? Você viu que a condição é verdade, executou uma vez e foi embora, acabou o if. É, o while, né, o loop, ele vai ver, vai ver que a condição é verdade ou mentira mas supondo que for verdade ele vai executar e ele vai testar a condição de novo e é verdade ou mentira né então vocês não veem... ah não vem sim então assim pô vocês não veem meu meu mouse tá vem sim uh, em loop você tem duas formas de escrever o loop né com while não posso fazer isso com while ou com for é, o while para quem está começando é mais fácil na minha visão tá de entender do que o for e tudo que você escreve com for, você consegue escrever com while. Então, se você não entendeu muito bem o for, não fixou muito, foca no while, tá? É, eu lembro quando eu comecei, foi muito difícil eu pegar a ideia do for. Eu não sei porquê, assim, eu, não fazia sentido pra mim. Hoje em dia, ok, eu consigo, né, depois de alguns anos aí programando, eu consigo pegar e tal, faço, na moral. Mas, cara, no início eu não pegava de jeito nenhum o for. Não fazia, não fazia sentido pra mim. Eu falava, cara, já tem o while, já me resolve. Por que, que eu tenho que pensar em outra coisa? Então, vamos no while, né? A tradução do while seria enquanto. Então, a gente pode pensar, enquanto a condição for verdade, enquanto a condição for verdade, eu vou executar o que está abaixo do while, né? Enquanto for verdade. Então, naquela ideia de repetir 10 vezes. Então, enquanto eu tiver um número de repetições menor que 10, eu vou repetindo, eu vou executando esse código aqui. Quando passar de 10, quando eu chegar na execução 11ª, eu não quero mais que executa. Então, sai desse bloco. Beleza? Eu vou voltar aqui em cima, só para falar uma coisa de Python, que é bem, bem importante. Uh, nesse código aqui, deu para perceber, uma galera que especialmente veio de C, até de JavaScript. JavaScript, JavaScript, com certeza. JavaScript tem chaves, C tem chaves, né? para abrir um bloco de código. O Python não tem essas chaves, né? Vou escrever aqui como seria no C. Eu botaria um if, umas chaves, fecharia essas chaves. O Python não tem isso. Né? Quem no C, no JavaScript e outras linguagens, você indica que isso aqui é, uma, é um bloco de código, né? E esse bloco, a gente fala que está dentro do if. Mas, no Python, não tem isso. Paciência acontece. No Python, são esses dois pontos. Esses dois pontos falam assim para o Python. Python, é, computador, né? Eu vou começar um novo bloco de código. E esse bloco de código vai estar tá dentro do if. Como é que eu sei que um bloco de código está dentro do if? Simplesmente por esse espaço da borda. né? Isso aqui é, o, é um tab, né? o quatro espaços. É um tab, ele dá uma espaçadinha da borda, quer dizer que ele está dentro do if. Isso é importante, tá? Porque o if, né? tanto o if e o else, o negócio é, a condição, se ela for verdade, ela só vai rodar o que está dentro do if. Então, se essa condição for verdade, eu só vou rodar o que está dentro do if, que nesse caso aqui é a linha 6, tá? Perdão cortar a raciocínio do loop, mas só porque eu acho importante falar isso. No while, é a mesma coisa, tá vendo? Eu botei um while, eu tenho a minha condição é, e tem os dois pontos. Eu estou falando para o computador. Computador, eu vou começar um novo bloco de código, tá? Segura aí. Então, eu tenho o while, eu tenho a condição. Se essa condição for verdade, eu vou executar esse bloco de código que está dentro do while. Como é que está dentro do while se tem um espaço da borda? Show? A mesma coisa para o for, tá? É exatamente isso. Então, suave, eu tenho o while, eu tenho a condição. Na mesma ideia do if, se essa condição for verdade, eu executo o que está dentro do while. Se for mentira, né? se for falsa, eu não executo. Beleza? Então, aqui, while condição, é, while condição, condição sendo true, eu executo esse código enquanto a condição for verdade. É isso. E tem o famoso for, né? Eu tenho for i em range 10. Esse i é uma variável que vai contar os passos do for. Então, o for, ele começa do zero, Nesse caso aqui, tá? Ele começa do zero e vai até 10. Porque eu botei em range 10. Beleza? Então, o for ele vai rodar 10 vezes. Né? E lembrando que se ele vai de 0 a 9, programação sempre começa no 0. Tá? Então, ele vai de 0 a 9. Show? Vamos focar no while. Esquece o for por enquanto. Eu acho que no exemplo, eu até dou um exemplo com o for, só para ficar mais claro. Uh, vamos lá. Então... Esse exercício aqui. Beleza. Esse exercício é um pouco maior. É, faça um programa que calcule a média de cinco alunos e imprima a situação do aluno. Caso a média seja maior ou igual a 6, a situação do aluno é aprovado. Caso seja menor, é reprovado. Então, de novo, né, um programa... Para quem já programa há um tempo, né, pode ser meio chato, repetitivo, mas para quem está começando um exercício bom de fixação de loops, e aqui em Python a gente vai mexer um pouco com listas e tuplas, tá? É, porque eu escolhi mostrar, tipo, guardar os meus dados dessa forma. Mas é, quem preferir fazer de outra forma tá tranquilo também. Então eu vou mostrar o que eu fiz, a minha solução, né? Aqui embaixo tem as notas dos alunos, então cada aluno tem uma prova e uma prova 2, a P1 e a P2. E, e aí, parte do desafio era como você representar essa informação no seu código. Né? Eu optei de novo por fazer listas, é, listas de tuplas. Né? Então, cada aluno representa uma tupla dentro da minha lista. Eu fiz dessa forma, tá? E aí, ele quer calcular a média de cinco alunos. Eu poderia muito bem chegar no meu código e fazer na mão cinco vezes a média aluno 6.5 mais 4.1 dividido por 2, aluno 2 mas não é essa ideia né ia ficar um código grande sem necessidade, eu falei não quero fazer um while né quero fazer um loop, porque eu quero calcular a média, eu quero fazer a mesma coisa para 5 alunos diferentes, eu quero só mudar as notas eu consigo fazer isso, eu com certeza consigo fazer isso né então, e quero saber se a média do aluno é aprovado é, se a média do aluno, perdão é maior ou igual a 6, ele é aprovado. Se é menor, é reprovado. Também, é só calcular a média. Não é, perceba que está na lista do, do exercício, né? Eu não preciso saber o resultado da, da média dele. Eu não preciso saber numericamente o resultado. Eu só quero, perdão, a situação, tá? É, se ele está aprovado se ele está reprovado. Então, aqui eu tenho é, as notas dos alunos. Está escondido. Então, vamos lá. Quero que a média repetida. Voltou o som? Alguma notícia do som? <risos> Deixa eu botar a minha câmera aqui. Voltou o som? Não? Agora voltou. Beleza. Ah, perfeito. De novo. Obrigada, Juliana. <risos> Obrigada. Isso, é para coisar. Mas estou de olho aqui nos comentários. Então, bem... As notas aqui é minha variável que, guardo, é, que guarda essa lista. Eu tenho os colchetes né, que no Python indicam que é uma lista e esses parênteses aqui que indicam que é uma tupla. Aí depois a gente pode conversar se vocês tiverem interesse na diferença entre uma lista e uma tupla, mas não é o foco aqui. Uh, então, show! Botei os, os valores né, que o exercício me deu, 6.5, 4.1, só copiei. Tá? 6.5, 4.1, isso do aluno 1. Aí no aluno 2, uma nova tupla, né? 7.3, 7.9... Do aluno 3, uma nova tupla, né? 8.0, 2.3, por aí vai. Perfeito? E aí eu tenho duas variáveis aqui que vocês já vão entender, que é o I igual a zero e o aluno ID igual a 1. O aluno ID, como o nome da variável já propriamente diz, né, é para me identificar qual é o aluno. Se é o aluno 1, aluno 2, aluno 3, aluno 4, aluno 5. O i, esse i, em geral, em programação, vem de índice. Quando eu estou trabalhando com uma lista, certo? Eu quero o, em geral pegar o que tá, é, os índices da lista. Né? A lista sempre começa no zero, então essa aqui é a posição zero da lista, essa aqui é a posição um da lista, essa aqui é a posição dois da lista, essa aqui é a posição 3 da lista e essa é a posição 4 da lista. São cinco itens, mas vai do zero ao 4. E aí, isso é sempre muito útil para eu pegar os, o índice né, da lista. Então, eu tenho cinco alunos. Né? Eu quero rodar isso, o meu código, eu quero calcular a média cinco vezes. Então, enquanto o aluno ID for menor ou igual a 5, né, ele começa no 1 e vai até o 5. Show? É, ele vai vir, vamos lá, deixa eu explicar tudo, depois eu dou uma rodada geral. Né? Então, enquanto o ID do aluno for menor ou igual a 5, eu vou vir e vou calcular a média. Né? Então, a média vai ser uma variável que vai ter o valor é, de notas. Né? Aqui, isso aqui todo é só para eu pegar, por exemplo, esse valorzinho aqui. Esse aqui tudo, é só para eu pegar esse outro valorzinho aqui e dividir por 2. Beleza? Lembram do i, que eu falei, o i é o índice. Então, o i começa no zero e depois eu vou atualizar. Então, imagina que aqui tem notas 0,0. Então, eu estou indo na, na lista notas, estou pegando o, a posição zero e o item zero da posição zero, que é o 6.5. Né? e aqui eu estou pegando notas I, que também é zero, ou seja, esse primeiro cara aqui, mas eu estou indo na segunda posição, né? que é representado pelo índice 1, que é o 4.1. Show? Então, mede igual a notas I, mais notas, mais, perdão, notas I zero mais notas I 1, um dividido por 2. Aí eu estou vendo. Se o valor de média for maior ou igual a 6.0, né, porque o enunciado me disse que se for maior ou igual a 6 está aprovado, eu imprimo né, o aluno tal, o ID do aluno, foi aprovado. Se não, o aluno tal foi reprovado. E aqui tem duas coisas muito importantes. Né? Aqui eu atualizo as minhas variáveis auxiliares né, de controle, enfim. A primeira delas é o índice, porque no aluno ID 1, um, eu queria pegar essa posição aqui. E agora, no aluno ID 2, eu quero pegar a próxima posição. Eu quero pegar essa posição aqui. E depois, eu atualizo o ID do aluno, né? Eu já calculei a nota do ID aluno 1. Agora, eu quero calcular do ID aluno 2. Show? E aqui, no final, a gente vê, né? Aluno 1 foi aprovado, aluno 2 foi reprovado. Não. Aluno 1 foi reprovado, aluno 2 foi aprovado. Enfim, coisas assim. Show? Então, como é que funciona aqui? Eu tenho o while, eu tenho a minha condição. Enquanto essa condição for verdadeira, né, enquanto a lune d for menor ou igual a 1, eu vou rodar o que está dentro do while, ou seja, da linha 13 até a linha 21. Quando é, essa condição for falsa, eu vou sair da linha 12 e vou direto, no caso, seria para a linha 22, né, porque porque estaria fora do while. Beleza? Show, deixa eu ver que horas são, 4 h 35 Uh, acho que super vai dar tempo e a gente vai acabar mais cedo, <risos> mas fica a gravação. Uh, mas essa é a ideia do loop. Né? Eu poderia fazer essa questão com um for, poderia, suave, mas deixa aí para vocês pensarem. <risos> e até também se quiserem pensar em outra forma de representar as notas. Beleza? Show. Então, essa foi uma apresentação também sobre loops e condicional. Agora vamos para a parte do curso, né? para a parte de aprendizado de máquina. Essa daqui eu tenho uma colinha também, porque eu estudo também sobre isso. Então, qualquer dúvida que surgir, vocês podem sempre me perguntar, seja aqui agora no chat ou depois na, no Discord. Sem nenhum problema, estou sempre no Discord. Só pausa para água também. Então, aprendizado de máquina. Tentando resumir, muito resumido, esse conteúdo que é Enorme e extenso. Deixa eu voltar minha câmera um pouquinho. Só para mostrar. Gente, eu tô aqui ainda. não sou só uma voz. Então, tentando resumir esse conteúdo que é extremamente extenso, extremamente importante. Está muito em alta. né? Tem vaga, adoidado para é, Machine Learning Operations, Machine Learning Engineer, uh, Data Science, que envolve muito dos conceitos que a gente está vendo. Então, eu vou tentar resumir aqui sem falar nenhuma besteira. <risos> Mas, enfim. Aprendizado de máquina. Né? O curso já apresenta para... O curso nos apresenta três tipos de aprendizado. O aprendizado supervisionado, o aprendizado não supervisionado e o aprendizado por reforço. Né? O foco do curso é justamente o supervisionado, que é basicamente, tentando assim, fugindo muito a regra, indo muito informal, mas é a forma que eu consegui entender o que é super, aprendizado supervisionado, é quando você está lá com o computador. Você é a professora do computador. Você está conversando com o computador. E você está ensinando. Né? Você deu o tipo, um material para o computador estudar. Deu o um livro. Tipo, toma, computador. Pode estudar. E aí você está ali do lado do computador. Vendo ele estudar. <risos> e ajudando. E tirando dúvida. Enfim. Então, essa é a ideia do supervisionado. tá? E no supervisionado, você tem dois tipos. né? A regressão. E a classificação. O foco aqui é a gente aprender, a gente revisar a classificação. Né? A ideia da classificação e a diferença... Só, perdão, só para ver... Não, tranquilo. Poxa, nada demais. Tá tudo bem. Meu medo é só ter dado algum problema na, na live, mas está suave. Uh, a gente tem dois tipos, então, de aprendizado supervisionado. Né? A regressão e a classificação. Nosso foco é classificação. E qual a diferença entre eles? Né? A regressão é predizer por dados em uma escala contínua. Né? Já a classificação... É predizer os dados num conjunto finito, que tem fim. Beleza? Então, a gente tem dados, por exemplo, do Titanic mesmo, né? Que eu acho mais fácil de explicar. A gente tem dados sobre pessoas. Ali não está numa escala contínua de tempo, né? Não interessa também se é contínuo no tempo. A gente tem ali dados, não, é, não vou chamar de isolados, mas não é isolados a palavra que eu quero. Você tem dados bonitinhos ali, né? Você tem o nome de uma pessoa, o sexo, é, em qual classe estava, enfim. E aí, isso acaba o um momento, né? você não tem nada contínuo no tempo, então é um forte indício para você usar classificação. E aí aqui a gente vem então para algo que o curso focou bastante, né? que são as etapas para você construir um modelo de aprendizado de máquina. Primeiro de tudo, a preparação dos dados. Então, vamos lá, você está numa situação, seja numa empresa ou num projeto, em que você recebe um CSV, né? o arquivo contendo lá uma tabelona dos dados. É muito importante, antes de você começar a pensar, ah, vou aplicar um algoritmo de random forest de classificação, ah, vou fazer tal coisa. É muito importante você sentar e entender esse dado, porque numa dessa brincadeira, nessa brincadeira de você entender o dado, você vai... pode ver, putz, é numa escala contínua de tempo. Não faz sentido eu fazer classificação, faz sentido uma regressão. Né? Então, é importante você entender esse dado, perdão, entender esse dado, para ver qual estratégia você vai utilizar. Então, você pega, você pode botar num Excel, você pode jogar no próprio Colab mesmo, já abre o CSV com, né, utilizando a biblioteca Pandas, que a gente utiliza bastante para manipular tabelas. Né? Já vê ali como é que ele é, mais ou menos, o que, que tem de coluna, o que, que tem de linha, quantas colunas tem, quantas linhas tem. Né? E o mais importante é ver se precisa limpar alguma coisa da tabela. Então, putz, você pode se deparar com uma tabela que tem vários dados faltantes. E aí você pode pensar, eu vou completar esse dado faltante com uma média, eu vou simplesmente excluir a linha toda. Então, vamos lá, no Titanic, né? A gente tem uma. As linhas representam um passageiro. E aí você tem dados como idade, você tem dados como sexo, a classe que o passageiro estava né? do Titanic, estava, sei lá, na classe VIP, numa classe mais baixa, enfim, é, e aí você pode pegar um passageiro que, por exemplo, não tem a idade, está né? em branco esse dado, e aí o que, que você pensa? Pô, eu completo com a média, né, que é uma estratégia, ou então eu simplesmente tiro essa linha para facilitar, e... Não tem resposta fixa, não tem resposta certa. É muito do, do que você está querendo daquele dado, é, do seu objetivo com aquele dado e do tipo de dado também. Às vezes, faz sentido você fazer a média. No Titanic, às vezes, por exemplo, não faz sentido, porque você tem, você tem passageiros de diversas idades. Né? E aí, uma média não vai ser uma coisa muito... não vai representar muito bem a realidade, mas faz só tirar. Né? Se você tem, às vezes, uma abundância de dados, se você tirar um dado, né, pode, pode ser ok. Tem gente que vai discordar. Mas, enfim, então, sempre depende, né? E é por isso que é importante estar sempre exercitando, fazendo projeto, entendendo diferentes cenários, né? A outra etapa é a exploração dos dados, então, entender as características do conjunto de dados é... Está tudo certinho, ok? Então, exploração de dados, entender as características. Né? Além de ver se precisa tirar algum dado, limpar, mas ver se você tem pontos que a gente fala, né? Pontos fora da curva. Então, às vezes, você plotar algum gráfico, um, seja um histograma, um. Eu sempre esqueço, né? Não é box plot, o nome que eu quero. Não é boxplot o nome que eu quero. Mas, enfim, para você ver a mediana, a média, é box and whiskers plot. Isso também é falado no curso, né? Para você ver ali a média, a mediana daquele dado dependendo da coluna, obviamente, para você entender se você tem quais pontos fora da curva, se aquilo pode atrapalhar a sua análise ou não, né? enfim, você começar a tomar decisões do que você quer tirar desse modelo e desses resultados. Depois, a gente parte para a parte, a gente parte para a etapa, perdão, de treinar o modelo. Né? Então, você tem que escolher qual algoritmo você vai fazer, é... Beleza, né? Supondo que você definiu o que você vai fazer. Você quer seguir uma estratégia de aprendizado supervisionado de classificação. Você tem vários algoritmos dentro desse nicho de classificação. E é, né? yeah, você vai usar um random Forest? Não, quero usar outra coisa. Ih, não, enfim. Você vai abrir a biblioteca do Scikit, né, que a gente usa bastante para... Esse... Tem muita coisa pronta já, então o Scikit tem uma documentação muito boa também. Então, você vai lá, você vai entender qual algoritmo funciona melhor para o seu caso. E aí, escolhi o algoritmo, já sei, agora eu preciso definir as variáveis independentes e as variáveis dependentes. Deixa eu só pegar minha cola para não falar besteira, que eu sempre confundo. Tá. A variável, a variável dependente é aquela variável que normalmente você quer escolher, né? Então, vamos lá. Eu tenho problema de classificação. Isso sugere, né? A gente entende que eu quero classificar algo. Perfeito? E aí. Por exemplo, no Titanic, a gente tem o mais importante de tudo da tabela dos dados, a gente tem se a pessoa sobreviveu ou não sobreviveu. E aí eu posso querer dizer, pô, eu quero classificar se uma pessoa sobreviveu ou não sobreviveu no Titanic. Né? Então, a minha variável dependente é justamente essa, de sobrevivência. Se uma pessoa sobreviveu ou não. É aquilo que eu quero predizer, é aquilo que eu quero classificar, é aquilo que eu quero que seja o meu resultado. Isso, então, é dependente as minhas variáveis independentes são aquelas que vão me ajudar a chegar no resultado da dependente então no caso do Titanic o que, que pode me ajudar a chegar no resultado pô é a idade é em qual classe estava estava numa classe VIP como a gente viu no filme é a do Titanic é, a chance a pessoa poderia ter mais chance de sobreviver então enfim é tudo aquilo que me ajuda a chegar num resultado tá é até também a questão do sexo né porque pelo menos pelo filme as mulheres saíram primeiro do barco, os homens, alguns homens ficaram no barco, né? Então, enfim, as variáveis, repetindo, as variáveis dependentes são aquelas que eu quero resolver. Em geral, a gente tem uma, né? É aquela que eu quero chegar no resultado, é aquela que vai, de fato, me dar a classificação. Enquanto a variável independente é, é aquela que vai me ajudar a chegar no resultado. Dependente é que eu quero chegar no resultado, é que eu quero predizer, é que eu quero classificar. Independente é que vai me ajudar. E a última etapa é a avaliação do modelo. Eu tenho várias métricas né, que podem me dizer se o meu modelo está bom ou se meu modelo está ruim. Acurácia, sensitivity, uh, precisão e o F1 score. Eu, assim, conheço mais da acurácia. Tá? É, eu não sei muito bem outras situações para usar essas outras avaliações. Mas... É, nem sempre, posso dizer isso por experiência de estágio e tal, a acurácia não é boa para todos os casos. Então, é muito importante, enfim, continuar sempre os estudos, se você estiver no ambiente de trabalho, pergunta né, para o seu superior, para o seu chefe, qual seria o melhor, o que ele recomendaria? Porque tem situações que eu sei que o F1 score é melhor, e aí você consegue ter mais, né, mais ideias, do às vezes, de onde de onde está o problema do, do seu modelo ou não. né Porque uma coisa que acontece comigo no trabalho, por exemplo, eu estava fazendo um modelo e esse modelo estava tendo 90% né, de acurácia. O que, pô, Larissa, isso é ótimo. Não, não é ótimo. 90% é muita coisa para o que eu estava querendo. Então, tinha alguma coisa errada. E a acurácia era uma boa métrica para eu olhar, sabe? Mas, às vezes, você pode estar tá olhando a acurácia, mas a acurácia não está te dizendo muita coisa. É, você deveria estar tá usando outra métrica. Então, isso é importante, tá? Então, bem. Espero que tenha feito um pouco mais sentido. Eu fiz uma revisão, um apanhado geralzão. Né? O curso está, obviamente, bem mais bonitinho nisso. E aí, aqui gente, a gente tem um exercício, então, do famoso Titanic. Né? Deixa eu ver se eu consigo abrir o dataset, só para a gente dar uma olhada. Tá? Eu acho que não vai ficar muito bom. Ah, não sei se meu, minha câmera ficou na frente de novo, talvez. <risos> Mas, enfim, aqui a gente consegue ver a... Oh, meu Deus. As, as colunas, né? Eu tenho o nome, eu tenho a passenger class, a idade, o sexo e se sobreviveu ou não. Né? E aqui a gente vê o tipo de dado. Uma coisa que eu não falei, é, que é interessante, às vezes a gente pode se deparar numa situação em que a gente só quer trabalhar com dados numéricos. Né? Essa daqui vai ser uma situação. Então, por exemplo, a gente não quer trabalhar com um nome. O nome não interessa para a gente se a pessoa sobreviveu ou não. Né? Então, eu vou ignorar, por exemplo, essa parte do nome. Eu vou olhar só para a classe e para a idade para o sexo. Né? E aí, o sexo, por exemplo, poderia estar tá com masculino e feminino. Não está um número. Mas para eu trabalhar no meu modelo, eu preciso de número. Aqui, esse conjunto de dados já ajeitou isso para mim. Né? Eu tenho zeros e um para classificar o sexo, para dizer o sexo. Mas se tivesse feminino e masculino, eu teria que usar. Eu teria que ajeitar o meu dado, né? Fazer, a gente fala de one hot encoding. Então na mão mudando para ah, onde está feminino bota zero onde está masculino bota um, né? Para só ter dados numéricos, tá? Não sei se foi um comentário, era um comentário importante, mas vocês como de jogada. Então a gente tem uma noção ali que eu não vou fazer tudo bonitinho, que 10 minutos só. É, a gente tem uma noção que o nosso que o nosso dado está na moral. Então para começar a gente importa as bibliotecas, né? Então a gente vai usar a pandas para ler esses dados, né, esse CSV e transformar num data frame. O Seaborn, eu, eu botei aqui, mas eu não usei, mas a gente usa muito para a exploração dos dados, para, então, plotar esses gráficos para eu entender... Deixa eu tirar meu vídeo para não ter problema. Uh, para entender é, a média, a mediana, se eu tenho pontos fora da curva, enfim. O Seaborn é bem utilizado para isso. E o Scikit, né, as funções do Scikit. Então, é, a função de train test split, né, que eu vou ter um conjunto de teste, um conjunto de treino. Uh, o meu algoritmo, que eu escolhi o Random Forest Classifier, e da Acurace. Então, vamos para o código. Né? Aqui eu estou importando, usando Pandas, a né? biblioteca Pandas, a função de leitura, né? Read CSV, e aqui o URL de onde eu estou lendo. Estou guardando isso tudo na minha variável, na minha caixinha DataFrame, né? o DF. E aí, esse DF Red, eu estou só dando uma olhada assim para ter uma noção, ver as colunas, né? enfim. E aí, aqui seria a etapa de preparação dos dados, eu não botei porque eu acho que não daria tempo e realmente acho que não vai dar. <risos> e aí, aqui, eu estou definindo as minhas variáveis independentes e dependentes. Né? Eu estou botando na variável x, aquelas que são dependentes, deixa eu anotar aqui para ficar mais fácil, Dependente. e na minha variável y as... Não, perdão, é o contrário. Aqui, uh, a y é dependente, né? E a x é independente. Eu falo que eu confundo? É, a x é a variável independente porque são, são os elementos, as variáveis, os valores que eu quero usar para chegar num resultado, para predizer a minha variável dependente, né, que é se sobreviveu ou não. Beleza? Eu acho que meu gato está brigando comigo lá fora, perdão. Então, de variáveis independentes, eu tenho a classe, a idade e o sexo. Tá vendo? Eu ignorei o nome, porque o nome não é relevante para mim, não é um dado numérico. E, assim, analisando, eu falo, pô, o nome não tem nenhuma relação para saber se sobreviveu ou não. E eu quero saber se ele sobreviveu. Então, é a minha dependente. Esse DF, né, é só uma notação, é a sintaxe, para eu pegar a coluna do Pandas, tá? Então, o X é como se eu estivesse guardando uma subtabela só com essas colunas de classe, é, age, sex. E o Y eu estou guardando só a coluna de survived. Né? É só isso. Eu estou só separando, as, é como se eu estivesse só separando as tabelas. Né? Na tabela X eu tenho uma tabela só com três colunas. E na tabela Y eu tenho só uma coluna. Aí aqui eu uso, então, o... Eita, perdão. Eu uso, então, o treino, o... a função de treino e teste do... Comecei a ficar nervosa cada tempo. É, de treino e teste do PsyKit, né? Então o train test split aí é que com o primeiro parâmetro eu estou passando o que seriam é, o as variáveis independentes, no segundo a dependente e esse random state é o um número que você pode alterar. Em geral tem gente que bota um, tem gente que bota outros, é, não sei qual, não sei se o valor padrão é um, mas é uma coisa que você pode alterar, tá? Isso aqui ele vai automaticamente separar para mim valores de treino e teste. Imagina que eu tenho uma, linha, uma tabela, sei lá, com 14 mil linhas. E aí, é como se eu estivesse pegando essa tabela e dividindo ela. Ah, 30% dessa tabela eu vou usar para treinar o meu modelo. Não, 30% é pouco. Uh, 60% da minha tabela eu estou pegando para treinar o meu modelo. Lembra, aprendizado supervisionado. Eu preciso dar o material para o computador aprender. Então, esse 60% é esse material que eu estou dando para o computador aprender. Os outros 40% é como se eu fosse virar para ele e falar, passar um quiz, né? uma prova. Ah, vamos ver se você aprendeu mesmo. E aí eu dou essa prova, que é o conjunto de teste. Então, tem um conjunto de treino, que é esse material que eu estou dando para o computador aprender. E eu tenho um conjunto de teste, que é a prova que eu vou aplicar para ver se o computador de fato aprendeu. Tá? que é isso que essa linha está fazendo eu estou só separando, o que, que vai ser é, o que, que vai ser o material que eu vou dar para o computador aprender e o material que eu vou dar para o computador é, treinar que né? eu não quero confundir vocês então o conjunto de treino é o material que eu estou dando para o computador aprender o conjunto de treino é o material que eu estou dando para o computador aprender o conjunto de teste é o material que eu estou usando para testar se o computador aprendeu, é a prova Beleza? Aqui eu estou só definindo o modelo que eu vou usar, né, do algoritmo. Então, tem essa caixinha model que está guardando, quando se estivesse guardando esse modelo, né, o que, que eu estou usando. E aí, na linha 14, né, o model.fit, eu estou de fato treinando o modelo com essa, com essa função fit, né. Então, é, nessa linha 14 é que eu estou falando para o computador. Cara, computador, vai lá, toma esse material, estuda. Show? É isso. E aí, na linha é, 16, né, que eu falo fazer as predições, e na linha 17, eu estou aplicando a prova. Na linha 14, o computador estudou. Né, eu dei material e falo, vai lá, filhão. Na linha 17, eu falo, estudou? Beleza, vamos fazer a prova. Né, que ele vai fazer o predict com o conjunto de teste que eu separei. E aí, eu vou ver se o que, que ele vai me dizer se sobreviveu ou não. Né? Então, lembra, o X... Eram elementos que me ajudavam a responder se um cara sobreviveu ou não. O Y é o que eu quero saber, se ele sobreviveu ou não. Então, aqui eu tenho o meu teste. Então, eu tenho a, a, é, a passenger class, a, a idade e o sexo. E eu estou passando isso. E eu, quero diz, e eu quero saber o que, que o computador, com o que ele estudou, né, o que, que ele vai me responder. Né, que eu chamo de Y-PRED, né, que seria uma resposta do computador. E aí, polarissa beleza, o computador estudou, o computador fez a prova, ele tem lá umas respostas dele, se sobreviveu ou não, mas como é que você vai ver se essas respostas são boas? Como é que você vai corrigir? Então, bem, o YPRED, né, da, da, da linha 17, são as respostas do computador. Agora eu quero ver se essas respostas que o computador deu batem com o gabarito, né? O gabarito da prova é esse YTEST aqui, né, YTEST. E aí eu quero ver a acurácia. Nessa acurácia, eu vou ver quantos resultados estão batendo entre o que o computador respondeu, que é o Y-PRED, e o gabarito, que é o Y-TEST. E a acurácia está de 78%, né, aproximadamente, o que é muito bom, porque não é uma coisa, um resultado de 90%. Né, o 90% a gente poderia suspeitar que está tendo um overfit. Né, a gente ficaria com o pé atrás, teria que dar uma mexida no modelo. E também não é um resultado muito baixo. Né, então, a gente pode dizer, pô, tem uma certa segurança de que ele está respondendo na moral, ele aprendeu alguma coisa, ele com certeza aprendeu para estar tá respondendo tá? então eu senti que esse sinal ficou confuso qualquer coisa, por favor, me chamem né? mas a ideia é, eu tenho a minha tabela eu vou separar em variáveis independentes e dependentes depois disso eu vou separar meus valores em treino e teste, né? lembrando que treino é o material que eu vou dar para o computador aprender e teste é o material que eu vou aplicar para ver se o computador de fato conseguiu aprender né? depois disso eu vou lá o computador, vou dar o um material para ele aprender, né, na linha 14, com o model.fit, né, o computador está aprendendo. Na linha 17, eu vou ver se ele aprendeu mesmo, vou aplicar uma prova, o computador, ele vai ter as respostas dele, ele vai falar, pô, acho que é isso, acho que a resposta desse é esse, né? E aí depois eu vou ver se as respostas dele estão batendo com o gabarito. Né? E aí tem uma acurácia, e aí, beleza, meu modelo tem esse, esse, é, essa porcentagem aí de acerto, Pode ser interessante, então, a gente seguir com esse modelo. E não, vamos ter que fazer outro modelo. Enfim, no mundo corporativo, vocês tomarem algumas decisões com base nisso. tá? Foi isso. Eu agradeço muito, muito, muito quem está por aí. Temos alguns minutinhos. Se alguém quiser mandar alguma mensagem, alguma dúvida, pode mandar. Se não, é... se alguém está assistindo a gravação também, pode só falar comigo, enfim, no Discord. Pode me procurar no Discord. Deixa eu botar para cá agora. E é isso. Né? Acho que foi isso. Foi bem bom fazer esse conteúdo para deixar pelo menos gravado. Acho que poucas pessoas conseguiram acompanhar é, ao vivo. Mas a Juliana, muito obrigada, Juliana. Não sei se você tá aí ainda, mas você foi me dando os feedbacks. Isso foi muito importante. É... Gente, é isso. Eu acho que tem um delay até, até vocês verem. Mas, por favor, qualquer coisa só me, só me procurem, tá? Me procurem, eu procurem o Luiz. Mandem mensagem no Discord, que alguém vai responder. Isso é o mais importante. Beleza, muito, muito, muito obrigada a quem pôde assistir até aqui, a quem acompanhou, a Juliana que me ajudou bastante, e qualquer coisa me procurem de verdade, tá bom? Se alguma coisa ficou confusa, se eu falei rápido, cara, não, não fica com dúvida, não sofre sozinha, só me procurar. Por favor, tá bom? Muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito obrigada mesmo. Tchau, tchau, pessoal. Vou encerrar aqui a gravação.